Olá, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre o foco. Eu já falei sobre o foco, mas agora eu vou falar de uma forma um pouco diferente. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me falou o seguinte, eh, Daniel, bom, aparentemente sou uma pessoa muito focada, né? eu pego as coisas para fazer, mas às vezes quando eu estou trabalhando, às vezes quando eu estou estudando, o que acontece comigo é que muitos pensamentos acabam vindo em paralelo eh, aquilo que eu preciso fazer, e minha mente ela começa a viajar, minha mente ela começa a voar, eu vou para outros lugares esqueço completamente aquilo que eu estou fazendo. E depois de um tempo que eu volto, e enfim, não volto com a mesma velocidade, já volto completamente distraído, né? Isso é muito comum comigo. É, bom, então hoje eu quero compartilhar com você uma técnica que vai te ajudar é, quando isso acontecer. Acontece comigo e provavelmente já aconteceu com você e provavelmente acontece com várias outras pessoas que você conhece. Talvez elas não tenham te dito isso ainda. Né? É, bom, essa técnica consiste no seguinte... Você é, simplesmente se comprometer a terminar essa atividade que você está fazendo e colocar um horário para isso. Ah, eu quero terminar essa atividade, sei lá, até 4 horas, até 5 horas, enfim. E você é, deixar do seu lado um papel e uma caneta para que você possa simplesmente escrever esses pensamentos. Então, por exemplo, é, você vai continuar trabalhando e quando você... Se perceber, pensando em outra coisa, você vai pegar esse papel e anotar. Ah, preciso ir ao mercado para comprar é, frutas. Sei lá, preciso ir à academia. É, preciso ligar para uma pessoa tal. E escreva isso, né? porque às vezes a sua mente ela quer te lembrar de coisas importantes que você precisa fazer naquele dia também. É, mas nem sempre a, a, o exato momento que aquilo acontece é um momento bom. Porque acaba tirando realmente a nossa atenção, acaba diminuindo a nossa a nossa velocidade de produção. Então quando isso acontecer, simplesmente escreva né? e depois se comprometa a fazer aquilo. Assim que você terminar de fazer a atividade que você está fazendo, você se compromete a fazer uma dessas tarefas ali que você lembrou. Né? Porque muito provavelmente se você lembrou é porque é importante, se você parou para dar atenção a essa ideia porque ela é realmente é importante. Né? É, mesmo que não for, é, ela foi importante o suficiente naquele momento para tirar a sua atenção de algo que deveria ser feito. Então pare, escreva, anote e depois faça uma delas. Né? Assim eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter um controle melhor da, dos seus pensamentos. Né? E a grande questão nesse processo todo não é, é se sentir mal com quando isso acontecer, porque é normal, né? A nossa mente, ela, ela divaga mesmo, né? entre momentos de foco, enfim. Não existe tecnicamente uma distração, existe um foco secundário. Então, você passou é, de um foco de uma atividade principal para um outro foco. Então, não se sinta mal com isso, isso é muito normal. Mas, é, simplesmente faça esse treinamento diário para que você possa se controlar, para que depois você possa é, ficar muito bem com a sua produtividade, para você ficar muito bem com tudo aquilo que você faz. Eu acredito que o mais importante do que é, fazer ou não fazer, é você se sentir bem. Porque de que adianta você é, ter um monte de coisa para fazer e se sentir mal com isso? Ou então você conseguir fazer um monte de coisa e ainda assim se sentir mal? Então essa é uma técnica para você ficar presente e se sentir cada vez melhor em controlar o seu tempo, em fazer a gestão das suas atividades, em ser mais produtivo. Se você gostou dessa técnica, clica aqui em curtir, comente, compartilhe esse vídeo. A sua participação é muito importante. Eu quero realmente fazer com que esse canal cresça. E eu também quero sua ajuda para isso. É, eu acho que muitas pessoas precisam é, aprender técnicas que possam usar no dia a dia. Acredito que isso seja muito útil. Muito, muito útil. É, não sei se você... Enfim, eu acabei falando errado, mas tudo bem. É, não sei se você é, concorda com isso, mas se você concorda, cara, compartilha aqui. Vai ser muito bom. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.